Primeiro livro de Enoque: Os males reservados para pecadores e os possuidores de riqueza injusta, capítulo 97. 1 Tende confiança, ó justos, que os pecadores serão humilhados e aniquilados no dia da justiça. 2. Estejais avisados que o Altíssimo pensa na sua ruína e que os anjos do céu alegram-se com a sua desgraça. 3. O que farão os pecadores? 4. E para onde fugireis no dia do julgamento, quando ouvireis as palavras da oração dos justos? 5. Vos não sereis iguais àqueles que a esse respeito testemunham contra vós, vos sois associados a pecadores. 6. Naqueles dias as orações dos justos virá diante do Senhor. 7. Quando o dia do vosso julgamento chegará, e toda a circunstância de vossa iniquidade será relatada diante do grande e do santo. 8. Vossas faces se cobrirão de vergonha, enquanto todo feito, fortalecido pelo crime, será rejeitado. 9. Ai de vós, pecadores, que no meio do mar, e na terra seca, são aqueles contra quem o mau testemunho existe. 10. Ai de vós que adquirir prata e ouro, não obtidos em retidão, e dizem, somos ricos, possuímos abundância, e temos adquirido tudo o que desejamos. 11. Queremos agora desfrutar o que ambicionávamos, pois economizamos dinheiro, enchemos nossos celeiros de grãos como água, e numerosos são os criados das nossas casas doze. Sim, e como água diluir-se-ão as vossas mentiras, pois não ficareis com a vossa riqueza, mas repentinamente ela vos será subtraída. Porque lucrastes tudo com injustiça, e assim seréis entregues à grande condenação. A vaidade dos pecadores o pecado originado pelo homem. Todo o pecado registrado no céu, desgraças para os pecadores. CAPÍTULO 98 1. Agora eu juro, ó vós, sábios, ou vós, tolos, que muito ainda havereis de experimentar sobre a terra. 2. Ainda que vós, homens, vos enfeiteis mais do que uma mulher, e mesmo que vos vistais com roupas mais coloridas do que uma donzela, tudo isso será deitado fora como água, apesar da dignidade real, da grandeza e do poder, apesar do ouro, da prata, da púrpura, das honras e das iguarias. 3. Por faltar-lhes o conhecimento e a sabedoria perecerão com todos os seus tesouros, magnificência e honras, pelo assassinato inopróbrio, e serão lançados na maior miséria e fornalha ardente. Juro-vos, pecadores. 4. Assim como nenhuma montanha foi ou será um escravo, e assim como nenhuma colina se converterá em escrava de uma mulher, da mesma forma o pecado não foi enviado a esta terra, mas sim foi obra dos homens por si mesmos. E grande condenação atraem sobre si os que o cometem. 5. A esterilidade não foi dada à mulher, mas é por obra das suas mãos que morre sem filhos. 6. Eu vos juro, pecadores, junto ao grande santo, que todas as vossas obras más são conhecidas no céu, e que nenhum dos vossos atos de prepotência fica encoberto ou oculto. 7. Não penseis em vossa mente nem digais em vosso coração que não sabeis nem verdes que cada pecado é anotado diariamente no Céu, na presença do Altíssimo. 8. Sabei desde agora que todos os atos de violência por vos praticados serão diariamente escritos, até o dia do vosso julgamento. 9. Ai de vós, tolos! Pois perecereis pela vossa insensatez. 10. Não escutastes os sábios, e assim tereis péssima recompensa. 11. Sabei que sois reservados para o dia da ruína. 12. Não vos iludais, pecadores, de permanecer com vida. 13. Mas havereis de passar e morrer. 14. Não haverá resgate para vós, fosses guardados para o grande dia do juízo, o dia da tribulação e do grande opróbrio do vosso espírito. 15. Ai de vós, duros de coração, que praticais o mal e sugais o sangue. 16. De onde tendes as boas coisas da comida, bebida e saciedade. 17. Unicamente de todas as coisas boas de que Nosso Senhor, o Altíssimo, dotou ricamente a terra. Por isso, não tereis paz. 18. Ai de vós, amantes das obras da injustiça. Pensais que algo de bom vos possa acontecer. 19 sabei que sereis entregues nas mãos dos justos. 20. Eles cortarão o vosso pescoço e matar-vos-ão sem piedade. 21. Ai de vos que vos divertis com as aflições dos justos. 22. Pois não podereis ter esperança na vida. 23. Ai de vos que escreveis palavras de arrogância e mentira. 24. Eles anotam as vossas mentiras, para que todos saibam que elas tratam impiamente o próximo. 25. Por isso, não tereis paz e morrereis repentinamente. A condenação dos idolatras e dos pecadores e suas aflições dos últimos dias. Capítulo 99. 1. Ai daqueles que praticam obras da impiedade, que exaltavam e têm em alta conta as palavras da mentira. 2. Serão arrasados e não terão vida boa. 3. Ai daqueles que falsificam as palavras da verdade, que transgridem a lei eterna, passando a ser o que não eram antes, isto é, pecadores. 4. Eles deverão ser pisados sobre a terra. 5. Naqueles dias estejais preparados, ó justos, para trazer a lembrança vossas orações e apresentá-las como testemunho diante dos anjos, para que estes também lembrem ao altíssimo os delitos dos pecadores. 6. Naqueles dias de desgraça, os povos entrarão em tumulto e surgir se ão as gerações. 7. Naqueles dias, os necessitados chegarão ao ponto de carregar os seus filhos para abandoná-los em seguida, de sorte que eles morrerão por sua causa. 8. Sim, abandonarão os seus filhos e não voltarão mais para eles, não tendo mais nenhuma piedade para com os seus queridos. 9. Uma vez mais vos juro, pecadores, que o pecado fica reservado para um dia interminável de derramamento de sangue. 10. Uns venerarão as pedras, outros, imagens feitas de ouro, prata, madeira e argila. Outros, ainda, por insensatez, recorrerão a espíritos impuros, demônios e toda sorte de imagens de ídolos. 11. Mas deles não receberão nenhuma ajuda. 12. Tornar-se-ão ímpios pela tolice do seu coração, e seus olhos serão cegados pelas vacilações do seu íntimo e pelas suas alucinações. 13. Por praticarem todas as suas obras no mundo da mentira e invocarem as pedras, tornar-se-ão ímpios e acovardados. 14. Mas naqueles dias serão felizes todos os que conhecem e aceitam as palavras da sabedoria, que respeitam os caminhos do Altíssimo, que andam nas sendas da sua justiça e que não pecam junto com os ímpios, pois eles serão salvos. 15. Ai de vos que utilizasses medidas mentirosas e falsas, e ai daqueles que provocam a violência sobre a Terra. 16. Pois todos serão completamente destruídos. 17. Ai de vos que construís as vossas casas com o suor dos outros, e cujos materiais, telhas e pedras são os do pecado. 18. Digo-vos, não tereis paz. 19. Ai daqueles que desprezaram o equilíbrio e a herança eterna dos seus pais, e cujas almas aderiram aos deuses falsos. 20. Eles não terão paz. 21. Ai daqueles que praticam a injustiça, que praticam a violência e que matam o seu próximo até o dia do grande julgamento. 22. Pois ele derrubará a vossa grandeza ao chão, trará a preocupação aos vossos corações, despertará o espírito da sua ira e a vós todos serão aniquilados com a espada. 23. E todos os justos e santos lembrarão nesse momento os vossos pecados. Os pecadores destruirão uns aos outros julgamento dos anjos caídos, a segurança dos justos, mais desgraças para os pecadores CAPÍTULO 100 1. Naqueles dias, os pais serão mortos juntamente com seus filhos num lugar, e os irmãos levar-se-ão mutuamente ao extermínio, até correrem rios do seu sangue. 2. Pois ninguém segurará compassivamente a mão que golpeou seu filho ou seu neto, e nenhum pecador se deterá no assassínio do seu honrado irmão. 3. Um dará o outro, da manhã à noite. 4. Então o cavalo atravessará os rios com o sangue do pecado até o peito, e o carro afundará nele até o topo. 5. Naqueles dias descerão os anjos que se esconderam e reunir-se-ão num lugar todos aqueles que do alto trouxeram o pecado, e o Altíssimo erguer-se-á naquele dia do juízo para realizar o grande julgamento dos pecadores. 6. Então, dentre os anjos santos, ele estabelecerá guarda sobre todos os justos e santos, para que os protejam como a pupila dos olhos, até que tenha eliminado toda a maldade e todo o pecado. 7. Mesmo que os justos durmam um longo sono, nada precisam temer. 8. Então os filhos da terra olharão para o sábio e se convencerão, e entenderão todas as palavras deste livro. 9. Reconhecerão que a sua riqueza não poderá salvá-los na hora da sua perdição pelos pecados cometidos. 10. Ai de vos, pecadores no dia da grande angústia, vos que castigais e queimais os justos. Sereis castigados pelas vossas obras. 11. Ai de vós, duros de coração, por estar de sempre atentos em conceber o mal. Por isso sereis acometidos de pavor e ninguém vos prestará ajuda. 12. Ai de vós, pecadores! Pois havereis de arder no fogo creptante, por causa das palavras da vossa boca e por causa das obras das vossas mãos, praticadas na impiedade. 13. Tende certeza de que ele inquirirá os vossos pecados por intermédio dos anjos do céu, do sol, da lua e das estrelas, porque fizestes acontecer o julgamento dos justos sobre a terra. 14. Ele então convocará as nuvens, o orvalho e a chuva para testemunharem contra vós. 15. Todos eles serão retidos, para não descerem sobre vós, e assim vos lembrais de vossos pecados. 16. Dai então presentes a chuva, para que ela não se retenha e continue a cair sobre vós. Presenteai o orvalho, para ver se ele se esparze após receber de vos ouro e prata. 17. Quando, naqueles dias, vos atacarem a geada e a neve com seu frio, e as tempestades de neve com suas calamidades, não tereis como resistir-lhes.